Sejam muito bem-vindos à nossa análise on-chain semanal que nesta semana mostra que a rede Bitcoin melhorou um pouco os dados dela depois daquela chuva de tokens NFTs sendo mintados na rede. Veja aí. Os tokens aí que estão sendo mintados na rede Bitcoin estão dividindo os usuários da rede. Vendo aí ou observando as comunidades percebi que os mais antigos tendem a não estar gostando muito deste movimento enquanto os jovens estão embarcando nesta viagem de ter tokens não fungíveis, ou seja, você ter frações de bitcoins ou bitcoins gravados com mais informações como um texto, uma imagem ou mesmo um pequeno vídeo, lembrando que as transações são pequenas, não cabe muita informação, mas de todas formas o pessoal embarcou nesses ordinals e está fazendo muito barulho, eu tendo a ver que o mercado vai se ajeitar uma vez que vai ser mais um uso que a rede Bitcoin vai receber. Ela é uma rede muito segura e por conta disso o pessoal gosta de usar essa rede, tá bem? Bom, o que acontece é que neste exato momento nós estamos tentando aí superar os 27.660 dólares. Batemos lá e voltou. É realmente uma primeira resistência que nós temos aí. E eu, pelos dados de hoje, vou mostrar para vocês que eu acredito que é possível sim a gente superar elas, tá bem? Fiquem atentos aí que a gente tem logo abaixo aqui, em 25.500 dólares, a gente tem justamente o preço médio dos short term holders, então a partir daí começa a ficar ruim para eles e um pouco mais abaixo em 24.100 dólares nós temos aí então o preço médio dos long term holders, de tal forma que fica bem difícil, está vendo pessoal, a gente perder aí essa, essa próxima, esse próximo suporte on-chain que é em 23.400 dólares esse suporte, se perder ele, aí sim, eu considero que nós acabamos com essa, esse mini rally de bear market Não acredito que ainda acabou, tá bem, pessoal? Acredito que ainda vai dar para a gente lucrar muito com essas pequenas subidas aí, até mais uma grande correção que eu imagino que vai acontecer um pouco mais à frente aí. Bom, como estão os dados on-chain? Então, o número de transações continua subindo, certo, pessoal? Muito por conta dos ordinals, que são esses tokens não fungíveis. Então, quer dizer, até agora os tokens que a gente tinha, os bitcoins que nós tínhamos, eram todos iguais, que são fungíveis. Ou seja, o bitcoin que você tem aí, que eu tenho aqui, ele tem o mesmo valor, certo? E agora que eles começaram a gravar coisas nesses bitcoins, eles se tornaram não fugíveis. E eles estão cobrando mais caro por esses bitcoins que estão gravando, que estão levando informações junto com eles, tá bem? Nós vamos falar um pouco hoje nesse vídeo sobre isso. Então, obviamente, isso fez com que o número de transações disparasse. Veja que nós saímos lá de uma média de 290 e nós estamos agora numa média de 579 mil Transações diárias só nessa semana já subiu 11%, tá bem? E isso fez com o quê? Fez com que as taxas da rede disparassem. Chegou a, a, a, a valores exorbitantes da caixa aí de 30 dólares, tá vendo? Agora ele caiu bastante. Ainda não está na média que nós estamos acostumados a ver, que é um, menos de 1 um dólar. Ela chegou a cair a 3 e pouco, 4 agora neste momento. Vou mostrar para vocês como é que está na mempool isso daí, tá bem? Bom, e como que está a saúde da rede? Nós observamos que quem mais sofreu foram os endereços ativos, que é o pessoal das antigas querendo fazer transações na rede, e os novos endereços, porque a rede ficou completamente congestionada nesse período, então ela foi caindo, caindo, caindo o número de transações, o número de endereços ativos, perdão. E agora ela deu uma pequena recuperada aí. nós tivemos uma subida de 3% nesta semana, mostrando que pode ser que a gente tenha já atingido esse fundo. Os novos endereços são os que demoram um pouco mais para responder, que são justamente os novos usuários, mas eles também tiveram fundo aqui em 365 mil novos endereços, novas carteiras para agora estar subindo para 381 mil Carteiras novas. Quem gostou de toda essa história dos ordens foi justamente os mineradores, né? Porque os mineradores, para eles, não importa. E eles, inclusive, agora estão recebendo mais pelas transações do que pela própria recompensa da mineração. Nós vamos ver isso no vídeo de hoje também, tá bem? Então, veja que só eles, na média aí, ó, de sete dias, bateram 368 exahashes por segundo no dia de hoje. Então já é uma, na média de sete dias, já é uma all time high aí também no dia de hoje, mostrando um aumento do hash rate só de 11% só nesta semana. Então percebam que os dados ontem eles passaram pelo aquele sofrimento, né? Quando a gente teve quase meio milhão de transações não confirmadas na rede Bitcoin e agora ele está tentando se recuperar. Em todo esse período, o que nós observamos é que a força vendedora ela não aumentou. Na verdade, houve durante todo esse período, aqui acompanho o supply, última vez ativo para mais de um ano, ou seja, se mais de um ano as pessoas estão guardando ou elas estão pondo essas moedas para vender. E o que a gente observa é que, olha lá, tá vendo? desde que começou essa história, eles não estão colocando à venda seus bitcoins, eles estão guardando, está aumentando o supply aí, e só essa semana já saltou de 67,6% para 67,8%, quase 67,9%, quase chegando aí na, na saltinha que nós tivemos em 68%, mostrando que as pessoas não estão muito interessadas em vender os seus bitcoins. É o que traz para a gente... Ah, o relatório da Glassnode. O relatório da Glassnode vem mostrar pra gente uma explosão aí ó, no Block Space, né, no espaço de cada bloco do Bitcoin. Por quê? Por causa desses BRC20 tokens né, que eles estão sendo mintados na rede, eles colocam textos, imagens, a maioria é textos, tá certo, pessoal? E estão gravando lá para sempre as suas histórias de tal forma que a recompensa que os mineradores estão ganhando. Superou o que eles recebem por bloco, que é 6,25 bitcoins. Aí. Então, quer dizer, eles estão recebendo mais dinheiro pelo número de transações do que pelo número de bitcoins. Isso vai ser uma tendência enquanto eles estiverem valorizando aí esses NFTs. Só que a gente já observa no aumento de. 39% do número de transações por dia, que em 2017 chegava aí, no, na sua all time high, 490 mil transações diárias, agora nós estamos com 682 mil transações como alta histórica. E, obviamente, isso fez com que, o tamanho médio aí de transações dentro do bloco aumentou muito o número de transações por bloco, então também tivemos uma alta histórica, aí, um aumento de mais de 113%. Só aí podemos observar que agora nós temos uma média de 4.372 transações sendo gravadas por bloco. E de onde estão vindo todas essas transações? Estão vindo aí dos ordinals. Então, aqui eles mostram para gente, por exemplo, os, os ordinals que estão sendo mintados na rede Bitcoin. Então, em termos de imagem, de texto, de áudio, de vídeo e outros aí. Então, percebam que as barras são azuis, são as maiores aí, certo? São as grandes vencedoras aí. Então, o número de transações que estão gravando o texto são muito maiores do que imagens ou os outros tipos aí. Aqui eles tentaram colocar todos no mesmo gráfico, mas até é impossível. Eles tiveram que cortar a barra do texto, tá vendo? Porque a distribuição deles, a gente tem quase 6 milhões, aí, ó, 5 milhões e mil transações foram feitas de texto. Em segundo lugar, as imagens, com quase aí 670 mil imagens. Depois, outros 25 mil, vídeos 1.800 e áudios 351. E Isso fez com que então os mineradores estejam muito felizes, porque veja só, eles só nas transações eles estão tendo aí mais ou menos 6,66 bitcoins por bloco, enquanto a mineração paga 6,25. Então pela primeira vez a recompensa pela mineração ficou menor do que o subsídio aí pago pelas taxas dos dos bitcoins, das transações gravadas na rede. Bom, obviamente isso causou problema sério na rede, né? A rede ficou bastante congestionada, então aqui no main pool a gente pode ver isso, e as taxas caíram bastante, tá vendo? Já foram para 1, 1,38, 1,49, então tá um pouco mais barato as taxas, mas ainda assim nós temos muitas... É... Transações ainda não confirmadas: esse valor aqui chegou a 470 mil durante a semana passada, agora já está em 256 mil. Não é normal, ainda está muito alto, pessoal. O normal é ficar abaixo de 100 mil, isso tá? Então, creio que ainda vai um tempinho para voltar ao normal. Para finalizar o vídeo de hoje, queria mostrar para vocês o balanço dos bitcoins. Então, nas exchanges, nós estamos aí com 1,89 milhões. Não é um valor muito alto, então isso está mostrando aí que é possível sim nós superarmos essa marca dos 27.600 dólares. Então, galerinha, a expectativa minha é que a gente vai bater um pouco aí nesses 27.600 dólares e creio eu que nós vamos conseguir superar a ele aí e quem sabe atingir as casa dos 28.800 dólares. Mais ou menos nessa faixa que eu espero que o Bitcoin consiga superar essa semana. Espero que esses dados ajudem vocês nos seus trades. Vou ficar aqui na torcida. Deixe seus comentários, o que, que vocês estão vendo, como vocês estão vendo a saúde da rede durante esse período complicado que nós estamos passando. E desejo para todos vocês bons trades e até a semana que vem.